Então, como nós faremos aqui? Mesma coisa, primeiro secos, ó. Farinha, açúcar, sal, fermento seco no caso. Se for o fresco, você entra junto com o líquido. Como é o meu seco, você coloca com um seco, tá? E aqui os outros que são os úmidos, ok? Então, vou colocar o fermento. a farinha, açúcar e sal. Certo? Coloquei todos os secos. Esse batimento é só para misturar bem os secos, tá? o sal, o fermento e o açúcar. Agora eu vou entrar com os úmidos. Então qual que é o item principal? Mandioquinha. Então você coloca lá, mandioquinha. Vou entrar com a gordura. Então ovo. Um pouquinho do líquido. Então, leite. Por que um pouquinho? Porque se passar do ponto, o líquido é o que dá o ponto. Então, se passar do ponto, você vai ter que acrescentar mais farinha. Se você é acrescentando mais farinha, você está desbalanceando. Por Você não está acrescentando sal, nem açúcar, nem mandioquinha, nem fermento. Então, você acaba desbalanceando a receita, a formulação. Então, o líquido aqui a gente usa para dar o ponto. Pode ser água, pode ser leite, a vantagem do leite é que tem a questão da gordura, do sabor, ok?